Olá meus amigos e minhas amigas. Acabamos de chegar aqui na Rodoviária de Recife. Aqui é uma área coberta com armação de, de metal com acrílico e aqui embaixo ó, nós temos aqui ó, um jardinzinho. Olha que bonitinho. Ó. Mas o que eu gostei mesmo foi o que o granito. Ó. Olha só minha, mãe, que lindo aqui o granito aqui. Ó. Muito bonito mesmo. Aqui nós temos aqui um jardinzinho. Ó. Não vou levantar muito para não mostrar as pessoas, mas é muito legal isso aqui, ó. Aí eu vou vir para cá assim, agora aí ó, agora não tem ninguém, então agora eu posso levantar. Olha aí ó, olha que legal aqui a rodovinha aqui de Recife. É. Rodovinha não, aeroporto aqui ó, de Recife ó. Aqui é coberto com acrílico, porém aqui embaixo nós temos essa, esse jardinzinho aqui ó. Olha que legal aqui ó. Agora eu tô aqui aguardando aqui o rapaz, Manuel Gonçalves né. Manuel, Manoel, não me esqueci, ele arrimei me buscar E nós vamos lá pro interiorzão Quando eu vim aqui, tava tudo seco Não tinha folhas, não tinha mato, não tinha nada É tudo seco, só tinha terra Agora, segundo ele, tá verdinho Então, é o nosso amigo Manuel de Madalena Entendeu? E vamos que vamos Bom, meus amigos e minhas amigas, agora vamos em busca aí Lá do tanque de pedra que eu falei, lá no aeroporto aí, ó, Vamos aí a caminho aqui, ó Ali o Manuel vai dirigindo, olha pra trás não, né, velho Senão você vai bater o carro aí, né Mas é isso aí, gente, vamos lá que tem muita coisa boa Muita coisa legal mesmo O cara aqui é apaixonado por, por aventura, olha Olha só, tem até um helicóptero, um aviãozinho ali na, No carro dele aqui, ó E vamos que vamos aí, ó Rapaz... Aqui, a área militar aqui de, de Recife aqui a Cam de Caruaru aí ó olha só aqui olha o tanque de guerra ali olha ó. Ó, ó, mais um aí Olha ó. Ó a feirinha aqui Olha os boi aí ó. Aqui tem até uns pés de qualquer né? Olha só, gente. Aqui em Pernambuco começou a chover, ó. Olha, ó. Eu vim trazer chuva pra esses rapazes aí, ó. Opa, beleza. Estamos então, aí gente. Olha o para aí. Ela começou a molhar aí, ó. Olha só, gente, se a bateria do celular não acabar Daqui a pouco nós vamos subir aí uma serra famosa Aqui de Pernambuco Chamada Serra da Russa, não é isso? É serra da, da Russa. É uma das serras maiores aqui de Pernambuco, né? É. Serra da Russa. Olha só, minha gente, lá na frente, ó Tem cinco torres lá, segundo o Manuel aqui, ó Nós vamos passar por lá Olha só, começamos a subir a serra aí, ó Olha só, gente, aqui, ó, a serra aqui, ó, corta, cortada do lado do outro aí, ó. Olha só, aqui é o túnel aqui, ó. Rocha, Vou né? colocar aqui, ó. Cortaram a rocha tá daqui. Aqui é uma pedra, é, é pedra aí, é? É pedra. Olha, ó, furado na pedra, gente. Aí ó, pedra, aí, aí, ó pedra. só pedra aí, ó. Isso é pernambuco, gente. Perdabou. Se a é serra dá. Da... Serra da, da Rússia, gente. Serra da Rússia, Pernambuco. No Ceará tem uma cidade chamada Rússia. É Olha só, gente. Aí, ó. Legal, hein? Esse aqui é do Pranauco, Esse aqui é o... O Manuel do, do, do canal Jornada do Manuel. Se inscreve lá, gente. Nossa. Jornada do Manuel aí, ó. É isso aí. Ajuda o um amigo aí, <risos> né? Aqui é a cidade de Gravatá, em Pernambuco. Aqui, ó. Olha gente, ó. só casa top aí, ó Olha só, gente, aqui é o um condomínio aí, ó. Coisa chique, hein Pernambuco tem coisa bonitinha, também tem que correr bonitinho aqui ó. Olha só o um açudezinho ali, Pequenininho ali ó Aí é para o gado beber água verão. Prontinho, prontinho. Então agora nós vamos chegando aqui no interiorzão. Olha só. Agora aqui tá só as, as serras aqui, né? Olha aí. Ali nós temos uma, uma montanhazinha ali, ó. As casinhas aqui. As casas antigas. E vamos que vamos. Olha só, gente. O cavalinho aí, ó. Tem mais na frente, ó. Olha só, gente. Então, meus amigos e minhas amigas, acabamos de chegar aqui no nosso destino. Vamos aqui. Entrar aqui nessa cancela, ó. Aqui, gente, é, é as cancelas do Nordeste aí, ó. Se pega uns arame aqui, ó. Faz aqui um. um, um Chama-se de colchete ó. Essa, essa aqui é a trava aí, ó. Aí então, você abre, ó. Aí você vem aqui, aí, ó, você vem, vem puxando aí, ó. Olha, ó. Você puxa aqui, ó. O carro entra ali, ó. isso aqui é. É o canal Jornal do Manuel. Se inscreve no canal Jornal do Manuel aí, ó. É um prazer muito grande você estar aqui dessa região, viu? Eu é tá isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos lá, vamos lá. Agora aqui você vai vir aqui, ó. Você vai enroscar a madeira aqui dentro, ó. E vai erguer aqui, ó. É que eu tô sozinho aqui, ó. Então enroscou lá, ó. Tem que enroscar bonitinho. Aí você tem que ter um pouco de força, porque você tem que esticar ela aqui, ó. Esticar e colocar esse ferrinho aqui, ó. Certinho. Prontinho, prontinho. Fechamos aí. Olha, gente. Olha que lindo aqui quando chove, ó. Que maravilha, ó. Essa rocinha de milho aqui, ó. O rapaz tem 72 anos aí, ó. 72 anos aqui, ó. E na a rocinha dela aí, ó. Olha só que bacana aqui, aí, ó. Milho aí, ó. Bacana aqui, ó. Ali é um pezinho de, de árvore ali, ó. Uma, uma casinha. Essa casinha aqui tem quantos anos? Não. Essa casinha aqui tem 70 anos. Essa casinha aqui tem uns 70 anos, gente. Aí, ó. E vamos que vamos. Estamos chegando no nosso destino aí, ó. Olha aqui, gente. As cerquinhas aqui, tudo cer cerquinha de vara. a pica aí, ó. Cerquinha de mameleiro aí, ó. É esse mameleiro mesmo. É é Estamos chegando aqui, ó. o nosso destino aqui, ó. Bacana. Agora eu vou abrir aqui mais uma porteira. E o celular tá acabando a bateria. Nos acompanha aí que vai ter mais vídeo, hein? Um abração, fui! Tchau, meu gente! Tanto vídeo aí! Fui, tchau, tchau! Deixa o like, vamos, vamos!